O que, que a gente tem aqui na nossa escada? A gente tem a nossa parede de steel frame. Você tá vendo a nossa parede de steel frame? Aqui a gente vê que o nosso degrau tá apoiado. Tem até o pano sujo aqui. Ela tá apoiada aqui nessa parede. E a parede tem um desenho, tem os dentezinhos dos degraus, tá certo? O que, que é legal? Desse outro lado aqui, o degrau ele tá parafusado, ele tá engastado. E isso daqui é uma chapa de aço. Então, uma boa prática que você faz para evitar que o degrau se movimente ou faça barulho é você trabalhar com essa chapa de aço dobrada, conectando esse degrau com esse degrau. Então, você pega isso aqui você bota com o resto de chapa de aço, o resto de perfil, né? Que eu acho que eles fizeram com o resto de perfil. Aqui, ó, tem perfil velho, tem um perfil sujo. Não tem problema, viu, gente? Como a gente trabalha com aço galvanizado, não tem problema nenhum. Então, você vai conectando todos os degraus... E aí o trabalho deles fica muito mais rígido. E aí o que, que eu quero mostrar? Deixa eu passar aqui os baldes de tinta. Esse degrau é feito com OSB. Você tá vendo? Ele é todo com OSB. E aí depois eu vou te mostrar como é que ficou o acabamento. E aqui, ó, a placa de gesso da placa. gesso acartonado da placa. E olha que legal. Essa porta aqui, fixada com espuma. Eu adoro fixar a porta com espuma, porque ela fica bem rígida mesmo, né? Se a gente bota com parafuso... Qual o problema? O acabamento não fica tão bacana Parece a cabecinha do parafuso aqui Mesmo que passe uma massinha, não fica legal Mas se você bota com espuma, igual tá aqui Não tem problema nenhum A porta fica super Bem fixada e bem firme E a gente trabalha muito com essas portas Prontas, né? De drywall, que já tem o um tamanho certinho Para as obras de drywall e que funciona Para o steel frame, né? Aqui atrás, a gente tem a cozinha Então, ó, tá vendo? Argamassa quartolite né? Aqui a gente tem o quadro de luz, então você que tem dúvida com relação a quadro de luz, a gente bota só alguns perfis auxiliares, tipo aqui por trás, né? E faz a fixação dos quadros. A gente tem uns furos ali para passagem do conduíte. O certo né, seria a gente ter a proteção do montante. Eu acho que esqueceram de botar proteção de furo entre o conduíte e o montante, mas a gente precisa fazer. E os conduítes, a gente pode estar tá fixando aqui, ó essa braçadeira Tá vendo? Essas braçadeiras Ó, aqui tem o contrapiso pronto Né? Da quartzolite Que foi, que a gente usou Né? E tem aqui, ó Ah, e tem aqui, ó, a argamassa Que a gente colocou pra assentar o piso cerâmico Fica muito bacana Vocês podem usar Super recomendo esse material Tem alguns tubos, isso aqui é de água, né? Então, você vê, a gente usa normal Se quisesse, podia até botar uma Braçadeira aqui, se ele... Foi do tipo começar a vibrar, né? E vou mandando mais. Todo esse ambiente, tá? E eu quero que você olhe. Aqui, ó. olha as paredes. Tá vendo essa parede? Toda essa parede, ela foi pintada sem a utilização de massa corrida. Pois é, olha que legal. Essa obra foi pintada, né? Pela Lu, pela Luciana e pelo marido dela. Luciana já é profissional em acabamento e pintura de drywall. Como é que, como é que a gente trabalhou aqui nesse caso? Fizeram o chapeamento para ela? Não, acho que nesse caso ela fez o chapeamento, né? Nesse caso ela inclusive fez o chapeamento. Então nesse caso ela fez o chapeamento, fez o acabamento e fez a pintura. Então um drywall bem feito como esse, você consegue pintar sem precisar passar massa corrida tudo. E, mas qual que é o truque, né? Você alargar bem, usar a massa de drywall correta. Então no caso da placo, né, que foi o que a gente utilizou aqui. Você usar placo mix, né? Você usar a fita dele correta, que é a fita de papel microperfurada, né? E lixar bem. E lixar de qualquer forma. Não, tem técnica que você utiliza correta para poder fazer o lixamento e deixar perfeito desse jeito. Então se a gente olhar todo o quarto, quer ver? Dá a volta aqui comigo. Se a gente olhar todo o quarto, você não vê uma marca de fita e de placa. Por quê? Foi um drywall muito bem executado. Inclusive, eu acho que como a Lu fez o chapeamento das placas, né? Ela tomou todo o cuidado, porque ela sabia <risos> que o que ela parafusasse, depois ela tem que fazer o acabamento. Então, isso faz muita, muita diferença mesmo, né? Na hora de a gente falar de acabamento. E aí, até um truque bacana pra você. E é normal já. Hoje em dia a gente tem umas tintas que fala que ah, uma demão já dá recobrimento todo. Só que o que, que acontece? Como é que a gente não usa massa corrida, isso normalmente não dá muito certo. Apesar de eu achar que a gente tem que dar sempre duas demãos, viu? Vou ser bem sincera. A de uma demão é difícil, mas é difícil mesmo. Mas então, o que, que ela fez? Ela deu uma primeira demão... Viu o que marcou e depois ela foi, acertou e corrigiu. Então a pintura vai ter essas duas etapas. Da primeira, demão de tinta, pintar tudo. E onde que tá marcando, você vai e faz os reparos. E aí, nesse ponto, é muito importante você usar uma tinta de boa qualidade. Uma tinta premium, uma tinta superior. Por quê? Essas tintas, quando você vai dar o recobrimento, fazer arremate fazer retoque, não marca. Então você não vê as emendas de uma tinta para outra. E foi o caso daqui. Então você vê que todo esse ambiente, né? Tá tudo muito bem pintadinho, não tem problema nenhum. Outra coisa, aqui em cima do nosso forro a gente tem as treliças, né? E, mas o que, que acontece? No perímetro do forro, a gente não tem tabica. Se você não tiver uma treliça muito rígida, tá? Se você não tiver uma, uma laje que tá bem rígida quando você caminha, o ideal é você não trabalhar assim com cantoneira no, no perímetro. É você trabalhar com a tabica que dá aquele espaçozinho. Então, dica pra você, tá? Agora, se você estiver com uma laje que ela estiver bem rígida, ela não estiver movimentando, você pode trabalhar com cantoneira assim, sem nenhum tipo de problema no, no perímetro, tá certo? Então, dica pra você. Outra dica pra você, nesse forro daqui, a gente botou lã de vidro. Pra quê? Para então, isolamento entre o andar de cima e o andar de baixo. Gente, você trabalhar com a lã de vidro da Isova entre o andar de cima e o andar de baixo... Aumenta tanta qualidade, tanta qualidade, né? E as pessoas falam, ah, mas é mais custo. Cara, é irrisório pensar, né? Do custo da lã de vidro entre um andar e outro versus o custo dessa construção. Então são pequenos detalhes que fazem muita diferença. O que, é que eu quero mostrar agora pra você? Que tem muita gente que tem dúvida. Como é que é o banheiro, né? Como é que a gente faz com o banheiro? Então eu vou mostrar aqui que esse banheiro ele ficou top, tá muito bacana. E vou te dar alguns detalhes, então vem comigo. Primeiro detalhe nesse banheiro, a gente tem nossa janela de blindex com a esquadria de alumínio. Mesma coisa da porta, toda a esquadria parafusada, tá certo? Então esse cuidado que você tem que ter, a gente faz a fixação e lembra sempre assim, que você tem que ter esse cuidado de botar o revestimento da placa, né? Da Glass Rock X com o Base Coat, tudo virado bonitinho, para você não ter problema de filtração. Se ficou algum tipo de fresta, você tem que tratar essa fresta com silicone. Não pode esquecer isso. Tá certo? Aí aqui no banheiro, né? Além disso, o que, é que a gente tem? a gente tem nossa bancada. Nesse caso, a bancada, ela não foi apoiada na parede. Como você pode ver, a gente optou por botar esse pé embaixo para apoiar a bancada e esconder as tubulações também, né? Já que não tem um armário e tudo, a gente colocou esse pé. Mas se você fosse trabalhar com a bancada suspenso, o que, que eu recomendo? Você trabalhar com mão francesa, se a bancada fosse desse ponto a esse ponto, você trabalhar com perfis laterais que ajudam a apoiar o granito, tudo isso. Né? O que mais a gente tem no banheiro? Isso é legal demonstrar para você. Vem cá. É muito normal, em cima do banheiro, eu trabalhar com o Com caixa d'água. Principalmente quando a gente fala de, caixa, é, de casas térreas, né? E aí, nesse caso daqui... A gente tem, para manutenção, um alçapão. tá vendo? É uma tampinha no forro. De caso, você tiver que acessar alguma instalação, mexer em alguma coisa, a gente tem a visita. E não sei se você reparou que é interessantíssimo. Isso aqui é mármore ou granito? Granito. Isso aqui é granito. Eu sempre confundo mármore e granito. <risos> Isso aqui é granito. Isso aqui é granito colado no drywall. Tcharam. Muitas pessoas acham que a gente não pode trabalhar com revestimento de pedra no dragão. Mas é que eu tô te mostrando ao vivo. E a cores, eles ainda não botaram o um blindex. Vão botar o um blindex depois que você pode trabalhar com granito, com uma pedra. E essa pedra é grossa, viu? Ela não é fina, não. Quantos centímetros tem isso aqui? Uns Justo. dois. Dois ou três. Dois eu ou três que... centímetros. A gente tem isso aqui com dois ou três centímetros. Agora o meu truque pra você trabalhar com revestimento de pedra. E são pedras grandes. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Ela é daqui até aqui. É grande, né? Não é pedra pequena. A gente tem um nicho também, você pode fazer um nicho sem nenhum tipo de problema, tá? Agora qual é o truque pra você trabalhar com pedras no drywall, né? No steel frame. É que a pedra é colada na placa de drywall, fixada na estrutura de steel frame, né? Então eu lá. Qual que é o truque? A gente trabalhar com argamassa AC3 superior. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de quartzolite, a gente tem ar a argamassa, né, grandes formatos. Então, se você trabalha com uma argamassa, tipo a grandes formatos da quartzolite, né, você não tem problema na hora da colagem. Outra dica importante, você tem que trabalhar com a placa RU, né, resistente à umidade da placa, por exemplo, ela é hidrorrepelente, ela tem silicone parafuso, silicone parafino na composição dela. Então, se você pegar a placa da placa, de gesso acartonado. Fixa ela na sua estrutura de steel frame. E aí vai a dica. Sua estrutura de steel frame aonde você vai trabalhar com pedra. Tem que ter o perfil a cada 40 centímetros. E a sua placa de gesso acartonado tem que estar fixada com os parafusos a cada 15 centímetros. Isso por quê? Se você não tem os perfis a cada 40 E você não tem a fixação da placa de gesso, né? Com os perfis a cada 15 centímetros. A placa não vai aguentar o peso da pedra e passar esse peso para a estrutura. Você precisa ter a garantia de que o peso da pedra vai ser transmitido para a estrutura. Então, se você não fizer isso, não adianta você ter uma super argamassa, porque senão o que vai acontecer? A pedra ela pode acabar descolando, tá certo? Principalmente por causa do peso da pedra na placa. Outra dica, o rejunte, você trabalhar com rejunte flexível, tá certo? Você não pode trabalhar com um rejunte elástico. Você tem que trabalhar com aqueles rejuntes flexíveis. Por quê? Você tem que lembrar. Nosso sistema é todo articulado. Se tiver micromovimentações, né? O que vai acontecer? O rejunte ele vai acabar trincando. Então, esse detalhe, né? Vamos passar de novo o detalhe. Parafusos, né? A cada 15 centímetros fixando a placa de gesso. A estrutura que recebe a placa de gesso. Tá com superfície a cada 40, né? A pedra ser fixada com uma C3 superior, tipo a grande formato que a gente tem na parte solite. E o rejunte flexível. Esses quatro pontos direitinho vão garantir que a fixação do seu mármore, granito, o que você quiser, funcione e tenha boa qualidade. E aqui, ó, a gente já tem um banho com Tá vendo? E não tem nada debaixo dele. Então funciona super bem pra você ter... Aqui é um negócio de aula, né?